Olá, eu sou o Marcel Molina e nesse vídeo eu quero falar com você sobre as seis variáveis fundamentais para a gente fechar uma venda por nossa competência. O que acontece muitas vezes pessoal? É que a gente ganha mais negócios em função da incompetência do concorrente do que por nossa própria competência. Ou seja, se durante um atendimento nós passarmos por essas seis variáveis, ou seja, se seis coisinhas acontecerem durante o meu atendimento no dia a dia, essa vai ser a prova viva de que eu fiz uma venda de relacionamento. Uma venda muito mais focada nas pessoas do que simplesmente trabalhar uma venda com foco no produto. Pois bem, então vamos lá. A primeira variável para a gente fechar uma venda é uma variável que eu vou chamar aqui de problema. Marcel, mas o que significa problema? É basicamente, gente, o nome técnico que eu dou para uma necessidade que vira prioridade para o meu interlocutor. Já que nós falamos em outros vídeos o cliente ele não compra um produto ou serviço, o que, que o cliente compra? Ele compra uma sensação, ele compra a satisfação de um desejo. Eu costumo dizer que um problema nada mais é do que o sentimento do cliente por trás do interesse de compra e é fundamental com que o profissional de vendas ele mapeie essas informações antes de apresentar qualquer tipo de proposta. Porém depois que o cliente, ele tem um problema, automaticamente ele vai começar a imaginar a melhor forma dele resolver essa questão. E eu estou falando nesse sentido da segunda variável para se fechar uma venda, que é um conceito que eu vou chamar de solução ideal, que é como o meu cliente se imagina resolvendo essa necessidade. É entender a expectativa do cliente antes mesmo de falar de produto. Porém, se eu não trabalhar a terceira variável, que é credibilidade, eu jamais vou entender o problema do meu cliente e muito menos como ele se imagina resolvendo essa questão. Ou seja, credibilidade, pessoal, é tudo nessa vida. E para resumir, o que significa esse conceito? Eu costumo dizer, gente, que credibilidade nada mais é do que durante o atendimento eu adotar uma postura aonde eu demonstro interesse genuíno na vida do meu cliente. Por mais que eu queira vender qualquer produto ou serviço, se eu adotar uma postura onde primeiro eu me preocupo com outro, indiferente do portfólio que eu tenho para oferecer, eu ganho a confiança do meu cliente. E a partir do momento que eu ganho essa confiança, fica muito mais fácil identificar a quarta variável da venda, que é a variável que eu vou chamar de valor. E valor, gente, eu costumo dizer que nada mais é do que um voucher que o meu cliente me dá dizendo o seguinte, Marcel, pode me cobrar mais caro por isso. Valor, gente, nada mais é do que o benefício ou os benefícios do meu produto que tem importância na vida do cliente. Às vezes eu posso ter um produto ou serviço que ele tem lá 50 potenciais benefícios, só que dependendo do cliente, cada um deles vai valorizar um benefício ou alguns benefícios específicos. E dependendo de cada cliente, eu vou adotar um repertório diferenciado com base nessa percepção. Entretanto, gente, se eu não trabalhar a quinta variável, que é o controle, eu jamais vou conseguir ter assertividade no processo comercial. Por quê? Claro que aqui eu vou generalizar, mas normalmente o profissional de vendas, ele está mais acostumado a ficar respondendo os questionamentos do cliente do que simplesmente ele tomar a iniciativa, fazer as perguntas certas ouvir mais o interlocutor para a partir daí poder conduzir o processo com muito mais resultado. Em linhas gerais, o vendedor ou a vendedora, ele costuma falar muito mais e ouvir muito pouco. Controle é fazer exatamente o contrário. Eu faço boas perguntas, escuto com bastante atenção o meu interlocutor a partir de cada informação eu vou conduzindo o processo, tomando essa iniciativa e valorizando a experiência de compra. Ou seja, controla mais o processo quem faz mais pergunta. Controla mais o processo quem tem mais iniciativa. E essa postura parte do profissional que quer, de fato, garantir assertividade durante os seus atendimentos. E por fim, gente, para fechar todo esse processo, eu apresento a sexta variável chamada poder. Em cima disso, existe uma máxima que fala o seguinte, que poder só fala com poder. Eu só posso vender para quem pode comprar e eu só posso comprar de quem pode vender. Poder, gente, não tem a ver com questões ligadas a dinheiro. Poder, basicamente, é a gente ter a percepção e olhando aqui pela ótica do profissional de vendas, é aquele profissional que mostra para o cliente que naquele momento ele profissional tem o poder de ajudar o seu cliente a resolver um determinado problema. Uma outra dica para falar sobre poder muito comum dentro do dia a dia do profissional de vendas. É quando um cliente, ele durante o atendimento, ele pede uma condição especial para fechar o um negócio. E o profissional de vendas, vamos colocar, ele não tem o poder ali né, de dar aquele determinado desconto. Só que aí, o que, que ele fala para o cliente? Ah cliente, fica tranquilo, eu vou falar com o meu diretor, eu vou falar com o meu gerente e daqui a pouco a gente define aí a continuidade desse negócio. Nesse caso pessoal, o que, que esse profissional fez? Ele simplesmente pegou o poder dele, jogou no lixo e colocou 100% do poder naquele diretor ou naquele gerente. Na cabeça do cliente, o que, que ele vai pensar? Bom, numa próxima oportunidade, vendedor, eu não quero falar com você. Convida o seu diretor ou convide o seu gerente para a próxima reunião. Ok, Marcel, então o que, que eu posso fazer nesse sentido para reverter esse cenário? Vamos pegar a mesma situação cliente me pede uma condição especial. O que, que eu devo fazer? Eu viro para o cliente e falo, cliente, ok, eu vou ver o que eu posso fazer, eu vou buscar as devidas aprovações e dia tal, horário tal, eu volto contato contigo para a gente dar sequência nesse negócio. Tudo bem? Vamos colocar que o cliente vire, ah, mas com quem que você vai falar? Cliente, fica tranquilo, esse negócio está na minha mão, eu vou buscar as aprovações e a gente volta a falar tal dia e tal horário. Ou seja, na cabeça do cliente, qual percepção que eu vou passar para ele? Caramba, o Marcel ele vai desbravar essa empresa, vai fazer das tripas coração para conseguir aprovar esse negócio. Ou seja, estabeleci o poder da venda na palma da minha mão. Para fechar, gente, eu sei que alguns de vocês nesse momento devem estar pensando, Marcel, eu já fechei muito negócio sem criar credibilidade ou muitas vezes entender o que para o cliente tem valor. Ok, isso pode até já ter acontecido. Mas nesse caso, você não fez uma venda consultiva. Você sofreu uma compra. Ou seja, ao final de cada atendimento, comece a refletir. Identifiquei o problema do cliente? Entendi como ele se imagina resolvendo? Criei credibilidade? Identifiquei? percebi o que para o cliente tem valor, controlei o atendimento, ouvi mais, falei menos, estabeleci uma relação de poder de forma equilibrada, se isso de fato aconteceu, parabéns, você fez uma venda perfeita. E aí, gente, isso faz sentido aí para cada um de vocês? Se sim, não se esqueça lá de se inscrever no nosso canal, curtir os vídeos, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber ali todas as notificações. E lembrem-se, toda quarta-feira, às 20 horas, um novo vídeo vai ser sempre publicado para vocês. Legal? Valeu, gente. Até uma próxima oportunidade.